Uma questão biomecânica que a gente tem no nosso organismo, que é o tal do nosso potencial elástico, né? Que trabalha no músculo, no tendão principalmente, tá? Que a gente trabalha ali onde o seu músculo, ele armazena energia, o seu tendão armazena energia quando alongado, quando esticado. Tá vendo a minha perninha aqui? Tá aparecendo? Não, a minha perninha não tá aparecendo. Deixa eu levantar aqui. Quando você pisa, alonga a sua musculatura e depois retorna esse movimento aqui ó que eu tô alongando minha perna né alongando aqui ó, meu tendão calcâneo minha panturrilha sólho tal então eu estiquei é que nem um elástico até mesmo esse próprio elástico que eu tenho aqui no meu tênis tá vendo aqui no qual uma propriedade elástica ela vai esticar depois ela retorna sem que eu faça a força ela vai retornar sem fazer força. E esse é o mesmo princípio no seu tendão, na sua panturrilha, no seu músculo, onde você tem essa capacidade elástica no ciclo alongamento e encurtamento do seu músculo. Hoje onde não, onde não necessariamente você vai fazer uma força, uma contração concêntrica, no qual você está aproximando ali os seus filamentos das suas fibras musculares, beleza? Então aí você aproveita essa energia nesse ciclo alongamento e encurtamento, para que isso lhe retorne em propulsão, você alonga e sai. E sabe o que é o bacana disso? E o que se que encaixa nessa questão da cadência? É que quanto mais rápido você pressiona, quanto mais rápido é esse ciclo alongamento e encurtamento, melhor é o aproveitamento dessa energia, desse potencial elástico, que você alonga e volta. O seu, digamos, o seu elástico, o seu tendão, o seu calcânio, o seu, o seu músculo, uma panturrilha, se você estica e volta rapidinho, isso lhe retorna o máximo dessa energia no qual foi colocada na sua panturrilha, no seu tendão, beleza? Só que se você vai lá, pisa, alongou e depois para retornar, essa energia que fora armazenada anteriormente, ela se dissipa em calor. Então você não tem um aproveitamento disso. Entendeu que você tem um potencial elástico no seu músculo, que você tem que bater rapidinho o seu pé no chão, você tem que alongar essa musculatura rapidamente para você aproveitar essa energia. E se você passa muito tempo com o seu pé no chão, você deixa de aproveitar isso. Então, se você está deixando de aproveitar, bom, você está desperdiçando uma coisa que você poderia estar tá utilizando.